O isolamento social, pessoal, causou muito problema. Então eu adotei um amigo, o nome dele é o Wilson. Fala aí, oi Wilson. A bola Wilson. Olha lá é toda estilosa. Beleza aí, rapaziada? Beleza. Beleza. Aí ó, o Wilson, cara legal. Acompanhou gente na quarentena. Ficou só de zóia aí, de óculos escuros, noite, dia, olhando. Oi? vale né rapaziada é o Wilson beleza